Hey bruh! Posso usar seu computador rapidão? Mas meu teclado tá quebrado. Ah, acho que você quer dizer que... Você perdeu as digitais. <risos> hey bruh! O que, que nossa amizade significa? É como contar as estrelas do céu. Você quer dizer que ela é infinita? Né? Uma total perda de tempo. Meu Deus, tô tão orgulhoso de você, Dor. Oi Cross, como que você está hoje? Hum? Ei caras, vejam! Eu sou o Geno! Eu sou um cara triste, que conhece o real significado de sofrer, blá, blá, blá. Ah, vamos. Eu sei que vocês gostaram das minhas imitações. Ele tá atrás de mim. Hum. E aí, Gênio. Mas que belo dia, não é? bupi surpresa. Um presente pra você. Ah... Você está incrível. Bem, falou. Eu curti seus óculos, maninho. Cala a boca, Fresh. Hoje é meu aniversário, parceiro. Hoje eu serei a pessoa mais feliz de todo mundo. Onde está meu colorido filho? Ah, tô todos estão esperando no auditório Ma mas o que foi aquilo aconteceu de novo Ah, cara ah, e eu não sei bem essa parece ser uma cor feliz então qual é Dream? você deveria ser capaz de sentir sentimentos positivos Féu, não é tão fácil com todos esses sentimentos misturados nesses frascos. Só dá qualquer cor pra ele parar de chorar. Ok, Blue. Um... Hora da foto! Ei, você, feliz. você tem que vai saber. Eu preciso mostrar social. Dane-se, você error! É tone you yeah. The...